Abóbora e melancia. Então para começar você vai precisar de observador, pistão normal sem slime, redstone, qualquer bloco que vocês escolherem. Eu vou usar vidro, só pra ficar melhor de vocês verem, mas não precisa. Funil, baú, semente de, de abóbora e melancia. Eu vou também usar o... O... a enxada, a farinha de osso e uma, uma tocha. E aí pra começar você põe o pistão assim deitado e, a... e o observador desse jeito, com a bolinha vermelha pra cá e a carinha pra cá. Aí você põe o bloco aqui atrás e a redstone. Aí você já pode pegar aqui, fazer assim. E colocar isso. E aí eu vou fazer outro aqui do lado só pra fazer os dois. Na verdade eu, eu vou... Trocar. Opa. Aí deixa eu pegar aqui o bloco que eu... E aí é praticamente isso Tipo, eu vou fazer mais algumas coisas Só pra ficar melhor Mas se você quiser deixar daquele jeito Já funciona Aí, vai por dois, vai por o baú aqui e aqui. Aí eu vou fechar aqui na frente, e aí, para não crescer para cá e não ali. Eu vou colocar vidro ali também. E aí é bem facinho, muito muito rápido de fazer. E aí para esconder esse pedaço aqui de com a com a Redstone, você pode fazer outra parede aqui atrás. Deixa eu pegar aqui assim a, a farinha de osso pra fazer isso daqui crescer assim. E aí é muito fácil, só tem que esperar. Eu não precisa usar farinha de osso, você pode esperar crescer naturalmente. E aí eu só preciso... Já se inscrevam, deixem o um like e ativem o sininho. Então, se vocês tiverem alguma ideia, assim, vocês podem me colocar na, na, nos comentários. E aí eu posso ver se eu vou conseguir fazer eu posso fazer essa ideia e vou deixar coloquem o arroba de vocês também para falar de quem foi a ideia do vídeo eu vou fechar aqui assim em cima com vidro mas esse pedaço aqui pode pôr bloco mesmo para fechar ali vou pegar a parte da redstone não ficar aparecendo e aí é isso, você está esperar crescer. E para crescer mais rápido, eu vou fazer isso daqui. Isso aqui basicamente faz as coisas crescerem mais rápido, mas é só... eu Pelo que eu sei, é só com plantas e coisas do tipo. Com animais não funciona isso daqui não, você tem que esperar normal mesmo. E aí, você viu que ali. Aí vai para pra cá. Aí tá aqui a sua abóbora. Aí tá aqui. As suas melancias. E aí é isso. Obrigada por assistir. Tchau!